Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal e hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de Ares já focando em 2023. Então, vamos lá. Hoje eu vou usar somente esse tarot, então, vamos lá, vamos saber aqui como será o ano de 2023 para Ares. E qual mensagem que precisa ser transmitida nesse momento. Deixa eu colocar mais para cá. Ares, nesse ano de 2022, houve muito apego, você caminhando, fazendo as coisas do dia a dia e segurando situações. Situações que não davam para soltar naquele momento, gerando uma bola de neve, de insegurança emocional. Também pode ter sido um ano de desequilíbrio. Quando as coisas saem do tradicional, do controle, gerando um sentimento de não estou conseguindo lidar. Está tudo complicado, um desgaste físico, emocional. Também houveram aprendizados, mesmo que tenha sido de forma sutil e inconsciente, tipo se manter firme, de pé, em meio ao caos, ter deixado sentimentos um pouco de lado para conseguir pensar melhor, para tomar decisões e seguir em frente. Foi um ano que exigiu de você firmeza, autoridade e muita sabedoria para lidar com as situações e imprevistos. Aqui mostra você levando para 2023... Um pouco dessa frieza de separar os sentimentos, também de querer resolver o que ficou pendente, dos resultados que ainda não chegaram e das verdades ainda não ditas ou ouvidas por você. E do equilíbrio entre focar no aqui e agora sem se preocupar demais com aquilo que foge do controle. Porque tem uma justiça divina que tudo vê, prepara e soluciona junto de você. Como se você quisesse confiar mais na espiritualidade, de modo que consiga soltar algumas coisas. Você aprendeu muito nesse ano de 2022, inclusive a querer saber um pouco de cada coisa, a conhecer mais, pesquisar mais, se envolver em muitos assuntos novos. Foi um ano de novidades que expandiu a sua consciência, te trazendo um gás a mais. Aprendeu a evitar tomar decisões precipitadas, a sair de discussões que não têm mais a ver com você, a não agir no calor do momento e até se controlando mais. Aprendeu a selecionar e filtrar o que realmente agrega, agora vamos para 2023. Uh, nesse ano que se inicia, você, você está pronto para dar e receber amor de forma benéfica para ambas partes, transbordando sentimentos bons, sendo feliz porque já aprendeu a soltar cargas emocionais e pesos desnecessários. É o ano para Ares fluir no fluxo do amor divino e sentir leveza, compaixão e criatividade em alta. Tem muito amor aqui para acontecer. A tendência para o ano de 2023 é, Ares, fazer mudanças, se movimentar mais, tirar aquela ideia do papel e partir para a ação. Mudar os móveis de lugar, mudar as ideias, mudar tudo aquilo que você deve já ter pensado, mas estava deixando para lá. E também um ano de velocidade maior onde as coisas estarão se apresentando com mais rapidez. Espero que vocês tenham gostado. É, agradeço por estarem comigo nesse ano de 2022, rumo a 2023. Obrigada por essa troca de aprendizados por confiarem no meu trabalho e eu desejo muita paz, luz e amor para vocês. E nos vemos em 2023. Até breve e muita gratidão.